Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou o Will e hoje a gente vai falar sobre o PlayStation 5 Alive apresentando a arquitetura, mais detalhes ali sobre a potência do console aproveito e peço já para vocês deixarem aqui o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem mais novidades, beleza? Então vamos para o vídeo! E aí galera, hoje parecia, hoje eu tive exatamente aquela, ver aquela imagem pra mim do Kleber Machado, quando acabei de assistir o vídeo da Sony, veio aquela imagem do Kleber Machado, né, é, narrando Fórmula 1. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Cara, que negócio bizarro, né. O que que tá acontecendo com a Sony? Me explique aí. Aproveito e já peço aí pra vocês colocarem os comentários, o que que vocês acharam desse evento da Sony, porque eu não Não sei nem o que dizer, na realidade Acompanhei né, Praticamente todo o evento da Sony ali Conheço alguma coisa de inglês Dá pra entender alguma coisa Depois né, procurei alguns blogs ali Que já começaram a colocar as informações E gente Eu acredito que tudo que eles falaram né, com, que, o, que o Mark Sinner Ele colocou ali Que é o, o chefe de arquitetura Do Playstation Cara, eles poderiam ter colocado Ter evitado isso, né Eles fizeram meio que um barulho, né, na terça-feira, se não me engano, dizendo, né, putz, vamos revelar informações sobre o Playstation. Eles nem especificaram na realidade o que eles iam falar, mas eles colocaram, né, ali, na quinta-feira, quarta-feira, tal, tal horário ali, vai ter informação legal, vai ter novidade. E a gente, marquei lá o horário, tudo direitinho, marquei lá, e o que aconteceu? Parece, você sabe o que eles faziam do grilo? Cara, foi aquilo. E legal, né? Eu comecei a assistir, comecei a achar algumas coisas interessantes e tal. E é engraçado que quando você olhava lá, o cara com PPT lá e o cara no, no púlpito ali, né? Falando sobre o Playstation. Tinha alguns... A, a, o contorno, né? Você via só a sombra de algumas pessoas ali. Eu falei, meu, será que essas pessoas são de verdade mesmo? Porque o pessoal nem interagia, né? Nem se mexia, ficaram estáticos assim. Cara, em resumo, olha, a apresentação não foi legal. Né? as informações eu acho que foram, foram importantes muitas coisas do que eles passaram ali na realidade são informações que a mídia já tinha divulgado, já tinha algumas coisas, é, a Sony até soltou oficialmente, outras coisas a, a, a foram vazadas, né? mas assim, praticamente tudo que que vimos falando lá atrás confirmou, as únicas coisas que não estavam tão claras né? e que eles reforçaram hoje foi a questão do de como que eles estão trabalhando com os novos, com os novos desenvolvedores, né? Que o Playstation 5 ele foi feito de uma forma to totalmente diferente ali para atender melhor o desenvolvedor, né? a pra, pra, pra arquitetura do jogo ser muito mais fácil de, de ser desenvolvida. Então, o que levava antigamente no Playstation 4, se não me engano, de um a dois meses, essa... Né, no Playstation 5 vai de demorar menos de um mês, isso por causa também do SSD, né, que ele tem um papel totalmente importante ali, com relação à performance. Né, então ele tem, já plano para o SSD, ele tem ali de velocidade, se não me engano, 5.5 5. 5 giga né, por segundo de velocidade de transmissão de dados. Cara, é um negócio absurdo de fato, e legal que vai ser rápido, porque meu, ninguém aguenta mais load mas E por último eles falaram da, da, da, da nova arquitetura de sistema que pode se adaptar a cada tipo de pessoa, né? que é o Tempest Audio, que é, é uma, é uma, é uma... você consegue adaptar de acordo com os equipamentos de som, o fone de ouvido que você tem, você tem uma experiência melhor de acordo com o tipo de jogo, de acordo com, com o tipo de, de, de, de gamer você é. Na né, questão 3D eu achei muito bacana, cara. O som hoje ele melhorou muito. Né? E a ideia é realmente trazer imersão nos jogos. Isso, isso eu achei sensacional. Mas cara, não precisava disso tudo. Né? Eles conseguiriam criar um vídeo ali de, sei lá, 5-10 minutos falando disso tudo. Cara, aí, show, beleza. Qual que é o próximo? Mas não, cara, o cara ficou falando ali, um cara técnico, né? um cara que meio sem carisma, meio sem jogo de cintura, um cara técnico. É, cara, eu adoro Playstation, sempre tive, tive todos os Playstation, né, curto demais, não sou fanboy Mas cara, é, eu não sei porque a Sony tá com tanto suspense, te lidando com tanto de dedo, sabe é, Revolou depois, acho que a Microsoft revolou o, o, o Series X, né a, a, O console aberto, desmontado, com testes, com vários jogos Pessoal, se vocês não viram depois, eu vou postar aqui para vocês acompanharem cara, achei sensacional, sabe? Praticamente portas abertas né? do console. Agora, putz, a, a Sony, não, eu não entendo isso. Né? Da, até dá a impressão que tem alguma coisa errada, ainda que o console não está pronto, sabe? A, a impressão que dá é que o console ainda não está pronto. E por isso eles não querem apresentar isso, aquilo, porque, gente, não tem mais o, o que falar, né? A Sony já está sabendo bastante tempo, já, do, do, dos dados do Microsoft, do, do, do Series X sobre a capacidade, enfim, cara, dois Teraflops tem uma diferença, né, tem, mas, cara, no, assim, dos do jogos, né, que são multiplataforma, praticamente, eles serão idênticos, né, idênticos, se na Microsoft tiver um pouquinho, se rodar um pouco melhor com 60, na Sony você vai ter ali, o carregamento, talvez, um pouco mais rápido, né, de loading, tal, de transição, de fase, esse tipo de coisa, Beleza, então se você é um cara que curte mais frame rate Que você com uma coisa mais fluida E, e também depende de jogo para jogo Cara, a Xbox vai atender perfeitamente Se não, né, se você é um cara que Quer jogar, não quer ficar perdendo tempo com load Eu também não sei qual vai ser essa diferença De, de load de um para o outro E também não sei qual vai ser essa diferença gráfica De poder, né, de dois Teraflops E outras características ali né, Outras características com, o, com a Xbox Rx Vai ser melhor Enfim, os dois se equiparam no, no meu ponto de vista, a Sony eu acho que ela tende a ver ainda, né, com essa questão de exclusivo. Apesar dela estar tá perdendo um pouco a força, principalmente no, no, no, em 2019, nesse ano, perdendo um pouco a força. Porque alguns jogos, né, como o, o Horizon Zero Dawn saiu para PC agora. E, e tem que ser uma estratégia da Sony, porque senão ela não consegue, ela precisa vender o jogo, né, então... Eu acho que é até normal, é, é, é até natural essa, esse comportamento da Sony de, depois de um ano, talvez lançar os jogos exclusivos para PC. Putz, eu acho ótimo, cara, todo mundo vai jogar, entendeu? E a Microsoft, ela vem mais com, com, com viés de serviço que ela já faz muito bem, né, com o Game Pass, com a Live, enfim, isso ela lá, isso lá entrega muito bem. Então, são dois cenários, são dois consoles, né, que eu, acho, eu acredito que vão entregar soluções com relação a, a, a poder um pouco parecida, né, muito, muito parecidos de, de forma geral, e depois vai ser, cara, é individual de cada um, que cada um vai curtir mas eu fiquei extremamente decepcionado hoje com, com o anúncio da Sony gostei, né, das novidades, da questão do SSD que né, a, a gente imaginava que já teria obviamente mas do, do da questão é, do som que eu acho legal também agora, putz, gente eu esperava muito mais, eu esperava ver o console né? O design do console Outra coisa, até mais que o console Confesso para vocês que eu tô muito mais Na expectativa pelo controle né? Hoje a gente já tem Tecnologia, a gente já vem desenvolvendo Algumas tecnologias novas para dar uma experiência Melhor, né? uma imersão Melhor no controle A parte do som da Sony eu achei sensacional né? O som ele realmente está sendo mais imersivo E o controle, cara, também Eu gosto do controle da Sony né, as luzes ali, do não sei quem já jogou GTA no, no PS4, né, aparece lá quando você está sendo perseguido pela polícia, fica, o LED fica piscando azul e vermelho, putz, isso é legal, o som, eu acho isso muito bacana, o som né, de algumas interações que você tem com o jogo sai pelo controle, isso eu acho sensacional, a Sony ela, ela, ela registrou algumas patentes né, do controle do, do Playstation 5, cara, eu tô muito ansioso para saber, mas não, os caras não falam, né? E tem um outro ponto aí também que eu, eu não sei se é uma preocupação da Sony, é, é a, a questão do preço. Né? Uh, pra gente vai influenciar porque o dólar hoje tá cinco e cacetada, né? mas é, eu, eu, eu acredito que a Sony está muito preocupada com o preço né? do PlayStation 5. Então eu não sei se ela está esperando a, a, a Microsoft revelar os, os valores ali até para ela poder se posicionar de uma forma mais. É inteligente nesse sentido mas a gente vai ter que aguardar e, e eu gostaria de fato de ver o, o controle putz mas não vai ser dessa vez mas eu vou colocar as informações aí para vocês né vou também compartilhar o link né da transmissão ao vivo ali mas cara nem recomendo vocês verem tá acho que ler um blog ali com algumas informações eu vou colocar aqui também para vocês as informações aí, comparando, né, que tal, impossível, a galera acaba comparando, mas colocando ali as especificações técnicas ou aspects do Playstation é, 5 e a Playstation 4, tá, ainda tá na cabeça, né, e cara, vamos lá, vamos esperar a próxima novidade, assim que tiver mais novidades eu trago aqui para vocês no canal, mais uma vez, se vocês curtiram, peço que vocês dêem o joinha aí, se inscrevam no canal, vou trazer mais novidades, e valeu!